Ah, uma história boa aqui também, foi o dia que eu não dormi. Opa. Vamos lá. Muito fácil isso, não, né? Não, eu não, sei, mas esse é... dia, esse dia, você tô falando que eu não dormi, eu não dormi. Foi ontem ah, então. Você, ó, eu... não, só pra vocês verem, geralmente eu durmo três, quatro da manhã, acordo às 8 9 na boa. Ontem, por exemplo, E que canta, foi, dormir, hein? foi dormir 8 horas, foi dormir quatro da manhã, o Adriano me viu hoje lá na dele 9. Então, de boa. Esse dia, foi um dia que a minha esposa falou assim, pô é muito nessa balada Eu falei, ah, não, não tô muito afim de nessa balada, mano lá, Vamos fazer assim Vou pedir para minhas amigas virem aqui em casa Aí a gente encontra os amigos aqui, né, no meu AP Ela vai pra balada, e a balada tipo, é na rua, literalmente É, quarteirão do lado de casa aqui Aí, beleza Eu chamei uns brother meus Ela chamou uns, uns amigos dela Aí a gente geralmente faz uma esquenta então os amigos dela ficaram aqui até umas 10, 10 e meia, foram pra balada. Eu fiquei com meus outros brothers aqui em casa mais ou menos até uma meia-noite. assim, já tava com meus brothers aqui em casa, tomando uma. Toma uma, toma outra, aí, né? Você começa a ficar é, mais, mais suavizão e dá aquele soninho gostoso. Eu falei, ah, quer saber? Sabadão, soninho gostoso, né? Deu Bateu o soninho e nós dormimos, né? Vou dormir. Aí eu fui lá e falei, ah, vou, vou deitar. Então, deitei na cama, isso meia-noite Aí, me lembro que quando eu deitei, deu uma da manhã, barulho Falei, caramba. caramba, uma da manhã, barulho, minha esposa voltou Mas estranho, uma da manhã, é né? muito cedo pra voltar da balada ainda Era ela Fala amor, o que, que foi? Ah não, é que a balada lá é um nojo e tá com pulseirinha, pode entrar e sair Então eu vim no banheiro aqui Bom, né? Tipo, pô, faz sentido, né? O banheiro do bagulho é um nojo, o banheiro do negócio. E aí, ela quis ir pra lá e, e vim no banheiro de casa. Aí o que ela fez? Ela foi lá e me deixou o celular em casa. E voltou pra balada. Ah. Aí do nada, umas duas da manhã, tentando dormir de novo, começa. Falei, <risos> <risos> <risos> que porra é essa? O da minha esposa tocando. Alô? Alô, na Carolina? Eu falei, não. Eu, na época, acho que eu nem lembro se ela era noiva ou namorada ainda. O Elcio e tal. Ah, então, mas cadê a Ana Carolina? Eu falei, não sei, ela deixou o celular em casa e voltou pra balada. A balada é aqui do quarteirão do lado. Não tem como dar a merda, né? Eu, qualquer coisa, ela atravessa um quarteirão. Ai, não, porque aconteceu um problema aqui, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Eu falei, ah, mano, foda-se, sabe? E voltei a dormir. Nisso, aí minha esposa chegou... Lá mais ou menos por umas três da manhã né? E meu, chegou minha esposa lá na boa Só que nisso é, é, Fomos fomo deitar Deu uma meia hora é, O pessoal que tava em casa Eles já estavam, tipo, autorizado para subir né? Os meus amigos De repente, me toca a campainha Ah não, desculpa, toca o interfone Não tava autorizado pra subir não Toca o interfone, aí eu atendi o interfone Elcio. O Lucas Viseu, que é amigo da minha esposa, nosso padrinho, um dos padrinhos de casamento, tá aqui embaixo. Eu falei, amor, Viseu tá embaixo. Ela, nossa, vai é. acontecer alguma coisa? Vamos deixar subir, né? Deve ter acontecido alguma coisa, né? Eles não teriam vindo aqui por nada. Aí eu tava já três e meia, não consegui dormir, tava um sono do cacete, né? Aí o Viseu entrou, tava o Viseu, uma amiga deles, que eu não lembro o nome da menina agora. E um outro cara que é um cara que também era amigo aí do pessoal aí. Esse cara que era o. Acho que era o Camargo. Ele já tava com a cara, tipo assim, ó. Nossa. De tanto que ele bebeu. O Viseu já entrou assim no meu apartamento. Elso, desculpa, Elcio, desculpa, eu não fala. Mano, a Ana vai me matar. Ana vai me matar. Ana é minha esposa. que a minha esposa é boazinha. Ana vai me matar. Ana vai me matar. Eu falei, calma, Viseu, calma. Eu já com sono. Então entrou o Viseu, entrou uma menina de camisa vermelha e entrou o Camargo. Aí ele, mano, o que aconteceu? Não, mano, tá foda, tal. É... Pô, mano, a gente tá mal, a gente pode dormir aí? É, de boa, né? O... Aí eu avisei minha esposa, o pessoal tá aí. Dorme aí, tem o sofá, tem os puffs, tem as coisas que... que... O pessoal dormia muito aqui em casa porque, mano, eu morava do lado da Paulista. Então eu direto a gente saía, quer dormir aí? Dorme aí. E nisso, beleza, umas três e meia da manhã. Aí lembra da descrição, tá? Era o Viseu, uma mina de camisa vermelha e o Camargo. Aí, beleza. Aí eu voltei pra cama. Quatro e meia da manhã. É. Não, eu começo com tal. Ah, ah, ah, ah, ah. Aí o Ana Carolina, você tá vendo isso? Ela tô. Mano, certeza que alguém tá gorfando no banheiro. E pela voz é o Camargo. Tenho certeza. Aí ela virou. Você não vai lá. Você não vai lá porra nenhuma. Deixa eu passar mal. Mano, isso já era umas quatro e meia, cinco da manhã. Nossa. E eu não consegui dormir. Aí beleza, eu tô lá de boa. Sete horas da manhã me toca o interfone. Falei, caralho, que merda é essa? Aconteceu, eu fui na sala não tinha ninguém mais. Eita porra! Porque eles dormiram umas seis e meia, sete horas eles vazaram. Só o que aconteceu? O Viseu e acho que o Camargo, outro menino que tava com a gente lá, acho que é um outro amigo da minha esposa, acho que é o Ariel, eles têm a carteira igual. O que aconteceu? Um pegou a carteira do outro. E aí na hora que eles que o Camargo saiu do meu prédio porque ele percebeu que ele tinha pegado a carteira do outro cara e acho que a carteira Putz. dele ficou no meu prédio. Aí ele voltou lá para pegar a carteira. Ou seja, moral da história, né? O... Eu não dormi a noite inteira. Só que aí vem a parte mais legal da história. Lembra que eu falei que umas três e meia chegou lá o Viseu, uma mina de camisa vermelha e o Camargo? Hum. Então... Cadê depois... a moça da camisa vermelha? Não, não, elas... também, também, eles foram tudo embora. Ah. Só que assim, a moça da camisa vermelha, eu tava com tanto sono que eu não reparei uma coisa. E depois a Ana Carolina foi me contar a história do que aconteceu na balada. Lembra que ligaram pra ela? Que deu alguma treta? O que uhum. aconteceu? Que uma outra menina com essa, que era amiga dessa menina da camisa vermelha, que ela tava muito louca. E a não o que aconteceu que eles foram no banheiro, não sei se ela escorregou o que aconteceu, ela bateu e caiu com a cabeça na na, na porcelana da, ah, da do banheiro da privada e rachou não. a cabeça da menina e cortou e começou a sangrar a menina da camisa vermelha na verdade não tava com uma camisa vermelha ela tava com uma camisa de basquete branca só que sangrou Sambetado. tanto na camisa da menina que a camisa dela era vermelha e aí eu que parei ah, para depois para para pensar e eu olhei assim eu falei mano pode crer aquela camisa vermelha dela não era uma camisa vermelha era uma camisa branca toda ensanguentada. Nossa... Cara, e ela contou que essa balada, a galera tava, era open bar. e Era open bar de uma, um gin meio falseta com tônica. Eles davam num copos de plástico desse tamanho. Falou que a galera tava louca. Que essa mina caiu, bateu a cabeça. E aí o pessoal foi dormir. Ou seja, eu não dormi a noite toda. E não sujou a sua casa aí não de sangue? Não, não sujou. Não sujou porque, sei não. lá, já tava seco, sei lá, sei lá. Se ela, se ela ficou sentada, ela não deitou, mas não sujou nada, mas assim... É acabado o sangue já, porque você não sujou. Só que eu só sei, mano, que puta merda, velho. Eu não dormi a noite toda, e ainda no final das contas, a menina ainda... As meninas se mataram, lá tava com a camisa toda ensanguentada, um gorfando no meu banheiro, o outro com medo da minha esposa da bronca, é, só...